Olá galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo Hoje eu vou estar mostrando uma gameplay, ó, um tutorial de como tirar a planta do Daisy Standalone Essa versão aqui é a versão 046.1 Eu não sei se funciona para as novas versões, que é a versão 48, 49, 50, 51 Não sei se funciona, sei que para 46, 47 funciona, beleza, beleza é, então, primeiramente vocês vão abrir a pasta do Devista da Lone Que esta aqui, é meu, a meu nome é, a. é Você vai estar tá abrindo a pasta Addons O meu está mudado de lugar aqui, eu não sei porquê Essa pasta era estar ali em cima e vocês vão procurar esse essa pastinha aqui, plantas2clutter.pbo Vocês vão dar um clique nela pera aí um clique nela então clica com o botão direito vai recortar volta e cola é igual clique em colar aí a sua grama já vai ter sumido e no, se for se for para jogar muito pvpzinho é bom eu já fui isso aí aumenta fps tirando a grama aumenta fps o meu estava na faixa de, de 18 a 20 foi para 39 40 aumentou muito mais muito mesmo é quem quiser tiver alguma dúvida no skype é meu skype vai tá na descrição e se quiser voltar a graminha gente só se pegar a pasta e jogar aqui dentro é então meu skype vai estar na descrição meu facebook também é, então eu vou tô montando a família que já tem 7 membros do clã quem jogar todo dia vai estar tá... quem joga quem joga todo dia pode entrar nessa família é somente só no Skype no Facebook quero responder e muito obrigado o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido tudo ou Por ter assistido o vídeo E é inscreva no meu canal E valeu